Quando eu saí lá de casa, pedi licença pra jindar. Cheguei aqui no João. Entra, epareia, epa, bonito gente, epareia, peço pra me ajudar. Obrigado meu povo. Baio sha lai, não me dí. Baio sha lai, bonito gente. Lala, hey, la, hey, la, la, hey. Na, na minha casa da minha avó sempre foi assim. É, qualquer evento ou dias festivos reunia reuniões de família e ali o assunto sempre foi o jongo. Então, fazia paçoca, então era o Jongo. E eu lembro, eu na minha casa, e elas conversando, né, sobre o, sobre o Jongo, cantavam, e depois delas indo pro Jongo, com aqueles casacos, que era, o frio era, parece que o frio era pior do que o de agora, daqueles turbantes na cabeça e elas de braço dado indo. E eu pensava, ai, ah, eu também quero ir pro Jongo, igual a minha avó. Então, é essa a visão que eu tenho da minha avó indo pro Jongo. Mas na minha casa tudo era reuniões de família, conversa com a minha avó e com a minha tia, elas cantando, tocando no caixote e cantando as músicas de Jongo. É essa a visão. E o orgulho de ter, né, de ver a minha avó e com a minha e pensar, um dia eu também irei pro Jongo, né? Então é essa a visão que eu tenho da minha avó. Ana Lúcia e minha tia, conhecida como Tia Negrinha, que era Benedita Martins. Então todo mundo chamava de Tia Negrinha, era conhecida. E minha avó, a avó Ana. Que era a Ana Rosa. Cachoeira. Eu, eu já nasci de uma família jongueira, né? Dos meus avós, da minha mãe. Então o Jongo para nós é tudo. Né? A gente, é, eu, quando eu nasci já tinha o Jongo. Ela tinha aquele preconceito que mulher não podia dançar. Muito menos criança, né? Então eu, como filha mais velha, da mamãe, eu fiquei resolveu é, resolvemos manter, fazer uma associação, montamos uma diretoria e eu fiquei com o presidente do Jongo. Mas eu tenho uma equipe que me ajuda, que é o André, meu sobrinho, que toma conta do Jongo, dos tambores, que marca é, entrevista, que marca apresentação. E eu só na parte burocrática, que é a prefeitura, essas outras coisas que a gente tem que correr para estar tá arrumando tudo. E tem a, a, a minha filha, Érica, que também ajuda bastante na festa do Jongo. A Jéssica, que é filha da é, minha sobrinha. Então, toda a família é envolvida. Cada um tem seu, o, o seu trabalho no Jongo, sabe? Então, o Jongo, para nós, assim, é... É tudo na nossa vida. Cachoeira. As mulheres já estão na função de mestres né, há muitas décadas, né, são muitos anos, já fazendo essa diferença de, de composição, essa diferença inclusive no instrumento, né, tocando, essa diferença na, na transmissão do conhecimento. então a maneira que eu vou ensinando para os meus filhos e para os meus netos mas a gente está falando de, de uma terminologia que é quando a gente dá o nome para o mestre e a gente está falando também de um cacoeto social né que o como a gente mencionou em outras falas o homem ele tem essa possibilidade de saída mais fácil da comunidade então ele pode deixar, a família e os filhos, com essa mulher que vai cuidar, para ele se apresentar, para ele falar da manifestação, para ele ensinar as outras pessoas. Então, a gente vai... e Se você coloca o nome na internet, né, de, de, de uma figura, e aparece quatro, cinco vezes, ah, esteve presente no seminário das culturas populares, esteve presente na oficina de uma determinada instituição. Esteve presente na festa de outra comunidade, representando a comunidade Guaratinguetá. Obviamente, né, somando essas presenças e atividades, essa pessoa vai começar a ser reconhecida. E ser reconhecida, muitas vezes, fora da comunidade. Porque acontece também que a pessoa é reconhecida fora, mas não é reconhecida dentro. Então, se a gente pensa em pessoas, né, se a gente está falando em nomes, se a gente pensa em pessoas como a Lúcia, como a Fatinha, como a Regina, é, a própria Edna, Iara, Tia Cida, né? são mulheres que, que vêm trabalhando e vêm batalhando para que essa, né? para que a nossa memória, que a nossa história não se apague. Se a gente está falando especificamente do jongo, então são mestras e mestras, inclusive cada uma na sua potencialidade, né, no que entende mais e assim por diante mas elas não estão à frente não estando à frente não serão reconhecidas mas eu acho que a própria comunidade reconhece, porque eu vejo né, muitas vezes o mestre que é reconhecido fora e buscar a tia, a dona para fazer a validação do que será ah, então a gente vai fazer a festa tal dia vamos ver com a tia vamos ver com a dona então, ela já está nessa meu função de mestre. É regular, o que a gente tem que se policiar amiga, né, é regular, e cada vez mais se cobrar, inclusive, é de é dar nome né, ao que é de direito. <risos> então, é apenas uma terminologia? É uma terminologia. Mas é uma terminologia que decide e define muitas coisas. Né? Não, é, não é pouco. Mas quando a gente, inclusive, leva essa demanda e esse desconforto né, para falar disso, ah, mas por que não deu crédito? Por que não mencionou? Ah, mas se você é, você não sabe que é? Sim, mas a gente não está falando de uma questão externa, a gente está falando de uma questão interna de reconhecimento, uma questão interna de entendimento. E é lógico que eu também não estou, de maneira nenhuma, desconsiderando a nossa história até aqui. Né, de uma sociedade eh, machista né, desse patriarcado que é extremamente presente ainda, parece que não mas extremamente presente no nosso cotidiano não estou desconsiderando e sei que mudanças e evoluções elas não acontecem de um dia para o outro mas por outro lado se eu tento hoje, se eu tento amanhã a gente começa né? não sei quando que a gente chega lá mas eu sei que se a gente também nunca começa a gente não vai chegar nunca porque não começou o um movimento. Então, falar disso, pensar nisso, eu acho extremamente importante. A minha mãe mesmo demorou muito pra dançar jongo. Quando ela foi dançar jongo, ela já era mais... mais de idade. Ela, Dona tudo foram dançar jongo depois de bem moça mesmo, depois de casada, né? E quando elas eram sol, solteiras, elas não iam no jogo. E a gente cresceu assim, conhecendo o Jongo, depois que elas também começaram a entrar na roda. E daí a gente era a gente, daí a minha mãe já casou, já teve a gente, né? A dona Tó, teve os filhos dela, casou também, daí, daí elas começaram a entrar na, na roda de Jongo. Esses eram os pontos mais antigos, né? Que cantava e que a gente gostava de. gosta de dançar, né? Cantou esse ponto, vai todo mundo pra roda dançar. A minha primeira lembrança de Jongo é a Dona Tó, Tá? Porque, como eu morava em outro bairro e tinha a festa do Jongo aqui, a, eu lembro que, assim, a gente ia sair final de semana, na, nos finais de semana do Jongo, a minha avó falava assim, pra minha mãe, Maria, cuidado com as meninas, as meninas vão pra festa do Jongo. E a gente não ia, a gente ia pra outro lugar, ia pra um barzinho, pra uma lanchonete, mas a minha avó achava que a gente vinha aqui. Até que eu falei, gente, eu quero saber o que é esse Jongo, porque ela fala tanto e eu vou lá ver. E quando eu cheguei na, no Jongo, foi a, foi a primeira pessoa, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha 14, 15 anos, eu acho. A mãe dele... Né? a Dona Ivone e a Dona Tó. Dona Tó cantando, feliz da vida na Roda de Jong. Sabe, então eu não passei por esse processo de não poder. Quando eu cheguei no Jong, eu já podia, entendeu? Quando a minha filha chegou no Jong, ela já podia. Ela, ela toca o tambor, ela toca, ela canta, ela dança, ela se impõe mesmo na Roda de Jong, mais do que eu até, porque eu fico muito na retaguarda do Jong. Então eu não tive esse problema. De chegar na roda de João, porque quando eu cheguei eu já tava lá na Tó, eu falei, gente, eu não o que é aquilo. Eu lembro da roupa que ela vestia, eu lembro que ela cantava. Eu lembro o ponto que ela tava cantando, o dia, a primeira vez que eu vi numa festa de João aqui no Samandaré. E foi assim, por conta da minha avó, falar, não deixa ir, não deixa ir. Que eu falei, não, eu vou. Quero saber o que, que é. E aí eu cheguei aqui, dedicado de com a mãe dele e com a dona Tó. a A mamãe era uma pessoa muito alegre. Lugar na roda de Jongo, se não vier a mamãe parada, é sempre batendo palma. Era olhar para as pessoas, elas batiam palma assim para as pessoas. E as pessoas batiam palma junto com a minha mãe e a minha mãe cantava, mas minha mãe não cantava assim parada. Minha mãe dava volta assim na roda de Jongo. Então, nessa parte, todo mundo gostava de ver. Então, essa para o povo do Tamandaré, essa era a dona Tó. E ela cantava, e ela batia a palma, e ela entrava. Então, essa é uma visão boa que eu tenho da mamãe na roda de João, que vê, assim, o um sorriso, a alegria das pessoas de ver a minha mãe na frente do João E pedir para minha mãe cantar aquela música que eles queriam ouvir da minha mãe. Então, acho que isso aí é hilário. Muito importante de ver, assim, você parar e pensar, eles pedindo para minha mãe cantar aquela mãe, mesmo que ela já tivesse cantado, ela cantava de novo. A música era Berrar Meus Filhos, essa uma ela cantava e cantava de novo. Então, ela era alegria ali naquele momento, mesmo tendo uns homens na roda de Jongo, a mamãe, uma pessoa né, cheia de energia, chegava no tambor, pedia cachoeira e cantava. E a minha mãe sempre cantou na frente do tambor, porque tem comunidade que as pessoas falam que não pode ficar na frente do tambor. Mas nós crescemos com a minha mãe marcando ali na frente do tambor. Então ela cantava e ficava lá batendo palmo, esse tá, tá, tá, era da minha mãe para a mãe do jefinho. Dona Ivone. Dona Ivone. Então, a Dona Ivone falava tá, top, porque é Dona Tó. Então, aí eles animavam a roda, não ficava aquela a roda simplesinha. Sempre, sempre animada, de mulher para mulher, Dona Tó e Dona Ivone, a mãe do Jefinho. Então, sempre as mulheres comandavam, levando alegria na roda de João. Né? O respeito que eles tinham também pelas mulheres. Isso a comunidade, muito respeito pela minha mãe. A então, minha mãe chegava e já falava, Dona Tó chegou. A dona Tó vai cantar, então isso é um orgulho para gente. O significado que é uma, uma mulher que levantava é, criando dez filhos, né? Meu pai faleceu, daí dez filhos para criar, um, um especial e mais os netos que vieram depois. Uma mulher que saía quatro e meia da manhã para trabalhar, trabalhava em dois lugares para sustentar a família e ter que mandar, então, os que ficavam em casa tinham que ajudar, né? Nós, nós mulheres, que ficavam em casa, as mais velhas, que cuidava dos meninos, que tinham que mandar a escola. E pensa bem, a pessoa sai quatro e meia da manhã para trabalhar. Trabalhava num serviço que era fixo, que é onde era registrado, e depois ia para fazer, né, a de faxineira... Num banco. Num banco. Então, e chegar em casa e só ouvir reclamação. Tudo que acontecia durante o dia, uma pessoa chegar com duas bolsas escutar, um não foi na escola, outro não sei o quê, só reclamação. Colocar as bolsas na mesa e fazer um ponto. Então isso é é muito grande o que minha mãe fez para nós. Por isso que a gente fala, minha mãe não tem definição. Né? E o um amor dela para nós. dela fez, berra meus filhos e também berra meus netos. E com todo este berreiro, eu não troco meu lar em guerra pela paz do mundo inteiro. E ficou todo mundo... Pensando, nossa, a mãe fez uma música para nós. Quer dizer, com tudo que acontecido, né, Berra Meus Filhos, podem chorar, né, Berra Meus Filhos, podem chorar os netos, que ela não trocaria o lar dela pela paz do mundo inteiro. E aí ficou essa música, que ficou... ela é muito ouvida, as pessoas gostam de cantar Berra Meus Filhos, porque é uma música de família, né, de união entre um e outro, então por isso que minha mãe fez Berra Meus Filhos, e ela... E ela cantava. E é onde todo mundo fala, Dona Tó, Olha Dona a Thor música. Jogo. Fez uma música para nós, que todo mundo fala, a música é pra mim. Que é Qualquer pessoa Ele... que escuta a música fala, foi feito pra mim essa e música. Naquela época não tinha microfone, não, nós não tínhamos gravador. Então ela cantava e a gente repetia. Não tinha hoje essa tecnologia que tem. Então ela cantava todos os dias, o dia inteiro em casa, e a gente pegava para quando chegar na Roda de Jongo, a gente já sabia a música, porque a mamãe cantava o tempo todo. Então, quando a mamãe entrava no tambor, na roda de juntos, a mamãe vai cantar música, daí a todo mundo, todos os filhos. Era até bonito de ver. Então, pensar o papel da mulher e pensar no que foi, até o momento, acho que o papel da mulher, assim, para as comunidades, né, para os grupos. Eu acho que tem essa, essa rede de apoio também. Se A gente está falando ali da nossa família e das famílias né, ao redor da nossa família. Então muita vulnerabilidade no sentido de ter o apoio dos seus companheiros né, para criar os filhos. Então, essas mulheres vão lá sozinhas e aí acabam contando com outras mulheres para ajudar nessa tarefa de criar os filhos. Eu acho que essas mulheres já estão aí há muito tempo fazendo a diferença e o alicerce né, da manifestação, inclusive no sentido da salvaguarda, porque vai, vai educando, vai ensinando. E acho que agora, por uma questão né, mais política, as pessoas têm chamado mais atenção para dizer, olha, quem é mestre, né? então tem a mestra, então é só o homem que está nesse lugar de, de falar da manifestação, de levar a manifestação, que é super importante também, né? Essa, esse trabalho que eu acho que os mestres fazem. Mas aí, acaba não sendo muito justo com essas mulheres. Por que, por que elas não podem viajar? Porque elas estão cuidando das crianças, enquanto o mestre pode ir. E aí, ela nunca vai ser reconhecida como mestra, porque ela não está nessa possibilidade, não está nessa igualdade de oportunidade. Ela está na igualdade da informação, ela está na igualdade da manifestação, né? ali do sentimento, da relação cultural mas, socialmente, ela não pode ir, ela vai falar, não, eu vou deixar meus filhos com você e você vai lá, é, você cuida enquanto eu vou representar a manifestação. Então, isso é mais difícil. E aí eu fico muito feliz do ponto de vista né, da mulher, do ponto de vista acho que da cultura popular, do ponto de vista político, de uma maneira geral. Quando a gente começa a se atentar para dizer, olha, mas essas mulheres que estão fazendo essa diferença, será que elas não têm que ser reconhecidas também? Será que elas não precisam ser as protagonistas também do filme, da atividade, do livro? Porque se ela está nesse lugar que é fundamental né, para que a manifestação continue, se perpetue, se fortaleça, se divulgue, porque ela não vai ser mencionada? Porque ela está cuidando da panela que vai alimentar inclusive as pessoas que estão trabalhando para fazer né, essa divulgação e assim por diante. Então acho que a gente está passando por um momento é, de mudança e de mudança muito positiva. Fico muito feliz e esperançosa. Olha, hoje em dia na roda de jogo eu sou mil e utilidades, faço um pouquinho de cada, danço um pouquinho, canto um pouquinho, eu não tenho pontos, mas tem alguns pontos de outras comunidades que eu gosto, daqui mesmo eu canto um pouquinho, danço um pouquinho, toco um pouquinho, tocar não é meu forte não, porque minha mão dói, enche, não gosto muito, mas a gente se precisar, se faltando alguém eu toco, sei tocar um mundo normalmente, mas o meu forte não é a minha dança, mas eu faço um pouquinho de cada coisa. Tem um, um ponto, né, que era da minha avó, acho que foi um dos poucos pontos que ela fez e que, tipo assim, pra gente da família ficou marcado, que é o café de meia. né Eu plantei café de meia, foi na seca naviar, café de meia não se dá assim a moça, deixa em goma melhorar, deixa, deixa, deixa em goma melhorar, deixa em goma melhorar, café de meia não se dá assim a moça, deixa em goma melhorar. Então, acho que a gente se apresenta muito, porque é um ponto dela e, tipo, se a gente, eu cresci ouvindo eu ela cantar esse ponto, então, toda vez que eu canto na roda de jongo, é um ponto que, tipo, se, eu posso estar lá na esquina, você escutar aqui, eu saio correndo e venho, quero dançar e quero cantar, esse é um ponto que eu gosto muito. Deixa em goma melhorar, deixa em goma melhorar, deixa em goma melhorar, meu Deus do céu, deixa em goma melhorar. Eu acho que que a mulher, na vida, né? a gente está falando, a gente está fazendo recortes aqui, cultura popular, jongo, acho que de uma maneira geral na vida, né? é lógico que existem exceções, mas a mulher tem esse, esse perfil né? mais afetuoso de lidar com as questões, com os problemas, com a referência, com a educação. Então, se a gente pensa na manifestação, se a gente pensa no Jongo, o quanto que essa mulher que se propõe... Vou começar a falar nomes para a gente entender, né? Então, se a gente pega a Lúcia na comunidade, que sai pelo bairro, e vai conversando com as pessoas e pedindo doações para a festa, ao mesmo tempo que quando a gente tem uma contratação fora da cidade, ela pega o nome das pessoas, o CPF, o RG, monta o ônibus, e aí a tia Cida, que dá, oferece a casa, né, que antes era da minha avó, a tia Fia, oferece a casa para cozinhar toda a comida da festa, então, as pessoas todas as pessoas que estão trabalhando para a festa ficam o tempo todo entrando e saindo e sentado no sofá picando as coisas porque vai virar a canja que vai fazer parte da canelinha né que é a nossa bebida então é o tempo todo da doação né a doação do tempo a doação da paciência e eu acho que isso é realmente bem importante né pensar nesse você vai criando uma um pilar ali, uma estrutura, para que outras gerações é, se referenciem, né, se envolvam também, inclusive, afetivamente. Eu falo do Jongo, que é uma alegria para mim, porque eu lembro muito da minha avó é, cantando, minha avó dançando, é, no caso, meu pai ensinando a dançar, falando, ah, o primeiro, meu primeiro ponto que eu aprendi foi esse, e que, por acaso, foi meu primeiro ponto também. E eu, a gente está falando aqui da, da minha filha, da Heloísa, certamente, talvez seja o primeiro ponto dela também, que eu vou ensinar, que é um ponto mais lúdico, né? Que é o cachorrinho, é um ponto mais engraçado. Meu cachorrinho foi no mato caçar, é que ele trouxe boacinha, boacinha, boacinha. Que, é que ele trouxe, boacinha? Meu cachorrinho foi no mato caçar Que é que ele trouxe, boacinha? Boacinha, boacinha Que é que ele trouxe, boacinha? Boacinha, boacinha Que é que ele trouxe, boacinha? Cachoeira! A minha mãe estava passando mal e tipo assim, o, o coração realmente começou a dar uma acelerada, foi pro hospital, voltou e ela fez essa música. Oi, bate, bate coração, pode bater. Não treme, não é coração, pode tremer. Bate, bate coração. Que a nossa vida já tem solução. Graças a Deus. Ei, então foi essa música. Ela passou mal um dia. E pensou, nossa, eu vou pro hospital, né? E foi pro hospital. Quando voltou, ela fez essa música: de, pode bater, treme, mas não para, não. Bate, bate, coração, né? Pode bater, não treme, não. Ai, coração, para pode de tremer. Bater, bate, bate, bate, coração, que a nossa vida já é dizer, tem solução Isso durante, né? O, tudo que acontecia dentro de casa era muita coisa pra ela ter que tomar conta. Então, o coração de vez em quando dava uma acelerada, né? Ai, coração. De coração